Tem um vídeo que a galera me mandou muito, mandou do Resident Evil 2, na verdade, né? Mas eu vi do 0, do 1, um, do 2, do 3 e do 4, que são imagens de como seria é, Resident Evil feitas por uma inteligência artificial. Aí aqui tem, tipo, ele colocou a minutagem, né, de, das imagens aqui. Tipo, acho que jo você joga as... É, as imagens da Inteligência Artificial e ela meio que monta, né? E tudo com cara de anos 80, anos 90, né? Isso aqui me mandaram também... No... Gente, me mandaram em tudo que é lugar, assim, que vocês imaginaram. Me mandaram no Twitter, me mandaram no Instagram. Só faltou chegar uma carta com, com o link desse vídeo aqui. Vamos lá. Aí Esse seria o olho do Birkin, né? Então... Vamos ver. Broken City. Os zumbis aí, né? Os zumbis é, da delegacia, inclusive. Aqui seria o RPD, né? Ah, não. quem do Gun Shop. Pô, legal, hein? Ken é do Gun Shop. Zumbis. Tipo, lembrou daquela parte do Resident Evil... É, do... Ai, gente, minhas, as palavras estão falhando na minha cabeça. do Que o Leon tá olhando o corpo assim no chão, aí vem um zumbi saindo assim de do... Do um cantinho, assim, sabe? Num beco. É isso, um beco. Era essa palavra que eu estava procurando. Ó, o Leon. É novo, né? Ele é bem novinho, ele tem 21 anos, né? Mas nos anos 80, a pessoa com 21 anos tinha essa cara. Parecia que ela tinha 40, entendeu? 35, 40, então faz todo sentido, tá? O RPD, o rol né? Tá meio Indiana Jones, né? Tipo assim, nossa, uma ruína, sabe? Um prédio abandonado. Mas muito legal. Um leaker. ó oh, ele falou que a... que a inteligência artificial teve dificuldade, mas ainda assim ele achou que ficou legal. É, não tem como ser um leaker porque não... Ele não é cego, né? Ficou legal, mas não tem nada a ver com o Mas é capa do Iron Maiden, né, Guarini? A erva. É algum corredor. Ah, ele falou ó, corredor leste. Tá tudo bem legal. É aquele que a gente encontra o Licker, né? Provavelmente. A máquina de escrever. O escritório, né? Ah, o Stars Office. O escritório dos Stars aqui, ó. Seria a mesa do Wesker essa? Onde tem a foto da Rebeca, o filme da Rebeca. O vídeo falou, tá vendo constante? Até a inteligência artificial faz melhor que você. A Claire. Que linda. Lembrando que a Claire tem 19 anos, né? E realmente, uma pessoa nos anos 80 com 19 já tinha cara de uns 25, 28, 30, assim. Então faz todo sentido. Nossa, linda. O medalhão, né? A estátua do Hall. A biblioteca aqui. É. Estacionamento. Puta que pariu, hein? É. Quem não seria gado, né? Quem... não seria gado... dessa ida? Nossa! Gatíssima! Mr. Will falou, ida com cara de 40. anos é 80 e 90, gente. As pessoas tinham... A pessoa tinha 20 e tinha cara de, de 35, entendeu? Já parecia que tinha assim. Era uma mulher casada com três filhos. É... é é coisa anos 80, gente. Anos 80 e 90 era assim. É o Mr. X? É, Mr. X. É, faz sentido, né? Mr. X original não usa chapéu. Sala do Irons, provavelmente. É. Sherry. Ai, que linda! Ai, gente, parece uma bonequinha, só que tá muito novinha pra ser a Sherry. Que a Sherry ela tem 12, né? Essa é a criança que tem, sei lá, 6, 7, né? Mas linda, linda! Muito fofa. Aí é o que é o porão? O subsolo. Ah, tá. A sala secreta do Irons. É. Onde ele fazia lá as taxidermias dele. As, a prisão. Legal, legal. Onde encontra o Ben? O Rank. Nossa, olha o Rank anos 80, velho. Podem, hein? Muito foda. Foda. O esgoto. Aranha. Nossa, aranha tá medonha mesmo. Gente, a gente matou uma aranha marrom aqui em casa, enorme. O vírus. burkin Birkin. Começando a mutar. Nossa, esse Birkin ficou muito foda também. Muito foda. É o Birkin na frente ali, parece que é o Mr. X, né? Obrigada, Leon. Obrigada pelos 12 meses. Nossa, tá muito foda, cara, esse Birkin. Zumbi, a ah, zumbi do laboratório. Ó. Ah, mas podia estar tá de jaleco, na verdade, né? Jaleco branco. Ó, oh, o trem. Fim do jogo, mas ah, o fim do jogo explode trem. Só explode o trem, mas não é possível. Ah, tá. Esse é o Burkin que toma conta de tudo. Mas aí ele ficou do tamanho da cidade. Nossa, do 4 vocês vão pirar, velho. Eu já vi, eu já tinha visto do 1 e do 2. Do 4 eu vi, acho que umas duas imagens só. O helicóptero, né, do, da equipe. Arfa, Arfa. Zumbis. O hall da mansão Spencer. Nossa, a mansão Spencer ia ser isso aí mesmo. A mansão Spencer ia ser isso aí. Exatamente isso. Puta merda. A Jill? Nossa, linda. Mas anos 80, tá com cara de 40. O Chris. Wesker? O nossa, cara, o Wesker tá perfeito. Wesker tá perfeito. A sala de jantar, né? A lareira. Ali seria um quadro do Spencer, né? Ó. né Parece, não parece? Tipo um quadro do Spencer ali. Tipo do Resident Evil 5 do Lost in Nightmares. A DLC do sim. Zumbi no corredor. Barry. A estátua na sala de arte. O piano. A sala do piano. O corvo. Nossa, esse corvo tá tipo assim. Todo arrepiado. <risos> obrigada, Luiz. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelos 28 meses. Ah, aquela planta lá da estufa? É. Ah, tá. Aquele quadrinho lá que você troca os itens, né? No remake. Oi! Ela fez feliz. Ah! Eu adorei como me fizeram aqui na imagem. eu fiquei incrível. Caraca, ficou muito bom, velho. Muito bom. A cobra feliz. Quem não ficou com essas imagens, né? Mas, gente, eu tô muito bonita! Eu fiquei linda nessa imagem! Caramba! Cobra da Disney, isso, velho. Zumbi da guard house. É verdade, né? O fundo de madeira. A guard-house, a mesa de sinuca lá. A aranha gigante. Nossa, assim mistrona, né? Aquela cozinha que tem na parte de baixo da, da mansão, né? Aqui é o laboratório. Obrigada, Caroline! Obrigada pelo sub! É uma honra, muito obrigada. Laboratório zumbis do laboratório, mas por que que o zumbi tá de suspensório no laboratório? Tinha que tá de jaleco branco, mas ok. O Tyrant, olha o Tyrant. Legal. A mansão explodindo. Pô, muito legal, cara. Tá, vamos ver o do Resident Evil 4 aqui. Ó o Leon. O Leon já tá perfeito, velho. O Leon já tá... Perfeito, assim. Honeygun! É... Faltou o óculos. Né? O Pueblo. Os Aldeões, né? Os Ganados? Los Ganados. Obrigada, Buossi! Muito obrigada pelo Sam, é uma honra. Muito obrigada. Doutor Salvador. É, é, Massacre da Serra Elétrica, né? Não tem muito para onde ir, né? Parece mais a Helena, disse o Gabriel. É, é parecida com a Helena. Pueblo. Luz. Vitores, caraca, o Vitores tá muito bom, velho. Mercador! Caraca, mano, olha esse mercador! Nossa! Caraca, eu amei! Eu amei! Ali é a parte do, da igreja, né? E do cemitério. Os ganados, los ganados. Onde é lago? Caraca. Obrigada, madrina. Obrigada pelos 30 meses. A gente tava falando de você, que você me deu o Hunter e o Tyrant de Funko de presente. O gigante, né? É o gigante? É. É o gigante. Gente, eu já tô gamada nessa Ashley. Gatíssima, tá solteira? Nem existe, é linda. <risos> Nossa, que linda. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo resub. Eu pagaria pra ver todos esses filmes no estilo anos 80. Eu também, Gabriel. Era o que eu esperava do Bem-vindo ao Raccoon City. Ah, mas era baixo orçamento. Eu queria galhofa mesmo. Tipo, efeito merda, mas com roteiro bom. Entendeu? Entendeu? Sobre isso, tipo assim, maquiagem podre, não tem problema, com prótese, mas roteiro bom, tipo em sabe, galhofa, mas bom, divertido. Ah, o castelo, castelo do Salazar, os cultistas, foda. Olha o Salazar. É, só que o Salazar, ele tem a cara mais deformada, né? Esse Salazar tá muito limpinho. Muito limpinho. Ó, oh, o labirinto lá, o jardim, né? O labiríntico. Tem os Colmídeos. Sim, o Lube foi feito por uma inteligência artificial. Eu gadei totalmente por essa ida, cara. Eu gadei muito. Agora eu entendo Leon. Agora eu entendo. Puta merda. Meu Deus. Meu Deus. Ah, aquelas armaduras, né, com as plagas Verdugo Christopher Mano Olha isso Mano, olha esse Regenerator, velho. Caraca. Isso. Esse é o Iron Maiden, né? É. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu, eu, eu gosto muito do Krauser, tá? Cara, ficou perfeito isso aqui. Caraca! Ficou... Perfeito. Nossa, esse queixo é muito Krauser, né? É muito anos 80 também, esses, esses caras com esses queixão meio quadrados, né? O oh, Mike. Gente, desculpa. A sala de laser? Desculpa. Eu, tô, eu fiquei meio desnorteado com aquele Krauser. Sadler. Mano. Olha esse Sadler. E aí no final, né? Final do jogo. Nossa, muito foda. Muito foda. Tá, vamos ver do, do 3 e do 0 também aqui, que foi isso que a gente não viu. Esse aqui é o do 0. Deixa eu fechar os outros aqui. Tá, vamos lá. Ó, o helicóptero, né? Nossa, Rebeca tá... Tá com cara de velha, mas anos 80, né? De novo, anos 80. Linda. O trem, né? O Ecliptic Express. O zumbi. É o zumbi no vagão, né? Dentro do trem. A lite. Ah, ele é que a inteligência artificial não sabe o que é uma lite. É. Ok, mas ficou bonita a imagem, a imagem ficou da hora, ficou da hora. Mas a inteligência artificial sabe melhor o que, que é Resident Evil do que a constante em filme, então tá perdoado, gente, ele entender errado que a Lite, Billy. o queixo de novo, bens 80. O vagão do trem... Lich Zombie, é, o zumbi sanguessuga. É... Mas tá, tá da hora, mas não tem nada a ver, mas tá da hora. Tá da hora, mas não tem nada a ver, mas tá da hora. <música> James Marcos. Nossa, tá parecendo o Raiden no Mortal Kombat. Lembra? No filme de 95. Mas Legal, o Marcos novo, né? O Marcos jovem. Oh, foda também. Centurion? Não, Stinger. É o Stinger. É o... Ah, é o Escorpião, né? Já deu pra ver que eu não entendo nada de Inceptus. Aí ah, é o Trem Descarrilhando. O C Complexo de Treinamento. É o Christopher Lambert. Ah, aquela estátua, né, que você põe as duas estátuazinhas lá do anjo e demônio com as asinhas e tal. Relógia, a ah, relógia. O jogo de xadrez, né, aquela aquela sala que tem um xadrez lá que você tem que. Proto -tyrant. é. Mas ficou legal, assim, não, não é muito parecido, mas ficou da hora, hein? Só tinha que ser mais deformado, né, pra ser o proto. Tem uma sala de, de, de... Uma mesa de sinuca, mais pro fim do jogo. É, no, sanguessuga rainha, não. Não, não parece, mas... Da hora, mas não parece. E no fim o complexo de treinamento explodindo, né? O Steve falou que o Zero é muito injustiçado no rolê. É, eu também acho. Isso é coisa de quem não sabe jogar o Zero. Aquela, né? <risos> Brincadeira. Não, o Zero ele é legal, mas eu acho que o ritmo dele é meio cansativo. Mas, cara, ele é muito. Ele é muito Resident Evil, Tipo, tem muito backtracking, tem muito puzzle, sabe? Ele, ele é bom, sim. Só que ele é cansativo, eu acho. Sabe? Tá, vamos ver do três. Vamos ver do três aqui, ó. Já começou com a Gil Gatérrima Gatérrima. Gatíssima, cara. Raccoon, zumbis, né? O Brad, o Brad aí. Parece o Kevin Bacon, não parece? Quando era novo. Lembra daquele filme Linha Mortal, gente? Vocês não são dessa época, né? Tem é um filme com Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, que é o Linha Mortal. Cara, é muito bom esse filme. É muito foda esse filme. Ah, o Klauber é entregou a idade agora, ele lembra. Vai ficar a cara do Kevin Bacon, lá né, esse zumbi aí. O bar. Meu Deus, meses. Olha o meses. Valeu, gamer. Obrigada pela raid. Olha o meses. Tá com cara de... Na verdade, ele tá com cara de, de vampiro do... Um drink no inferno, não tá, não? Mas ficou da hora. Ficou da hora, mas ele ficou meio com cara do, de vampiro do drink no Inferno. Os dentes, assim, né? Mas ficou da hora. Pô! É, que é, é tipo filme de terror do, dos anos 80, né? Bem filme de terror. Aquelas próteses, né? É, que antigamente era assim, né? Usava muita prótese, né? De borracha e tal. Bom, o nêmesis do filme da Mila... A rua de racoons, zumbis, viatura, uh, o hall do RPD. Que, que, que isso é a sala? Ah, aquela sala que você pega a joiazinha, né? Carlão. Carlão tá, tá da hora mesmo, cara. Carlão tá da hora. O restaurante. Nicolai. Ah, o Nicolai ele tá com a cara do ator mesmo que fez o Nicolai do remake, não ficou? Não ficou? O Nicolai ficou com a cara do, do mesmo ator do, do, do remake. Acho que ele usou a mesma foto de, de base, né, pra mandar pra... A inteligência artificial, ela copiou. É isso. Mas ficou muito bom, ficou muito bom. Só que o cabelo dele é mais branco. Ó, oh, eu já posso fazer cosplay do Nicolai, gente, ó. Ó, aqui, ó. Eu sou a Nicolaia. Sou a Nicolaia. A Prefeitura... Erva vermelha. Uh, brain Sucker. Nossa, mas virou. É. Tá um pouco grande, mas. Medonho, hein? Eu odeio esse bicho. Eu odeio esse bicho. Uh, o hospital aqui, ó. Hospital. que é o um negócio de energia. Clock Tower. Ali era a subestação de energia. Aranha. Cara, as aranhas sempre ficam da hora, né? É fácil fazer aranha, né? Em inteligência artificial. O Guten falou, mas escrito em russo? É, é, parece, né? É que ele gera ali, acho que umas letras meio aleatórias também. Não era russo, não, mas acho que é meio umas letras aleatórias. Capelinha, né, da Clock Tower? É. é onde fica a Jill, né, desmaiada. Desmaiada. Laboratório do hospital, né, que o Carlos vai lá fazer a vacina. Que é o Tyrell. Legal, ficou legal, Tyrell. É, aqui a intelig... é olha, o pessoal falou, o Lafayette falou, a inteligência não sabe escrever, então sai qualquer coisa. É, verdade. O parque... O parque... Aquela salinha escondida lá no parque, lembra? Grave Digger... Misericórdia, essa Grave Digger Sala de controle Que é, é Tipo assim, é, aqui é na Aquela salinha no cemitério E dentro do cemitério tem uma salinha Dentro dessa salinha do cemitério tem uma salinha secreta Que é essa É isso Forma final do Menezes Aí eles pegaram do remake, né E por que que a É, a pessoa tá de vestido ali, né Pô, podia ter pego o, o, o Menezes do 3 clássico, né? A forma final dele. Mas ficou da hora. Ficou da hora. Só que parece meio mitológico, assim, meio de RPG, sabe? Obrigada, Binho, pelos 11 meses! Muito obrigada. O Overflow parece Stranger Things. E Raccoon explodindo. Bom, é, faltou o Mikaio, verdade, Bulices, Mikaio esquecido no rolê, o Pob, Pob do Mikaio. o Pob, o Pob, mas ficou legal, né, ficou muito foda, pô, ficou muito bom, aí ó, aqui para um relacionado já tá para mim aqui, ó, Metal Gear, Silent Hill 2, Aí já vira patifaria, né, a galera faz de tudo, né, já.